Meu Deus do céu. Sério, tá gravando? O negócio é sério. Mas tem que ficar tá... pra trás assim. Boa tarde. Cara. Boa tarde. Boa tarde. Introdução. Boa tarde, Deixa eu apresentar. Família, é. Cam... É. família Busca Pé. Família, família é. Campix. Qual é que é o a a geração? geração. É. São 17 perguntas. Mano, não vai perguntando direto assim. Não. tem que não. fazer um. Olha o elogio primeiro. Família. Não tem que fazer aquilo lá? Família. Dá um beijinho! A família chegou pobrezinha no Brasil, é. não sabia falar português, é. português, só aprendeu. Comia banana, comia banana com casca, comia a casca, jogava banana, não. não tem que fazer isso. Arroz branco com ovo, A poder ficar amarela. só, arroz com ovo. Gemada, não ia falar nada, do eu tiro. Tiro. Agora, deixa, eu só, eu, deixa eu só, deixa eu só, deixa só complementar. Não, não, não. Não, é, é pergunta vai perguntar. Primeira. Ah, vai perguntar? Não tá gravando? Tá, tá gravando. ele é corta. Viu, Chico, você sabia que tá todo montado pra mim, todo mundo aqui, né? Você sabia, Eu não né? sabia. Não, não. Só não eu que não sabia. sabia, não. sabia. Ele sabia. Não. O, o Bernardo claro. falou... O desde não, que, eu, desde que eu ia pra Vinhedo, tava meio montado aqui. Ah, já não já não falou, vamos pra cá, tá tudo meio marcado já. Eu não sabia, não. Ah, até até já... assim, eu Chega lá e pergunta pra Sibela, Sibela, tava tudo combinado. Ela também não sabe. Se ela soubesse, tinha certeza que ela viria. <risos> ela ia. Não, a gente tá difícil. Lá, ela mas... achou que só estaria eu e o Bernardo, é isso? Por isso que ela falou: pô, o Ricardo não vai dar. É, Ele... Ela falou: eu ela gosta fazendo... mais a carreira, carreira do Henrique lá do claro que eu. Eu, ver, tá, eu sou que tá. Pronto, Henrique, já tá falamos, tava tudo combinado. Não, Meu, eu não sei a Mas era pra fazer isso? Era não. Ela, a história de Vineiro era pra você cair na armadilha. não vinha mesmo. Entendeu? Aí. Quando o valor falou, ó, vamos não, pra lá, que é melhor, eu falei, tá tudo fechado. Tá. Alegria minha sem viver. Nós que temos Deus um grupo, nós temos, agora eu vou falar Deus pra, Deus pra Deus você. Começou você começou não, um... não consegue. Não vai ó, conseguir. Vou falar uma coisa pra você, nós é. temos um grupo em que você foi retirado, tá? Coloca um... o <risos> nome. Coloca o nome do. O nome de grupo. do grupo. Menos Chico. Menos cara. o Francisco. De <risos> assim vocês não, assim não vão errar de grupo. Vai que vocês colocam aqui. Agora, a partir de, de amanhã, a gente cancela esse grupo. É, então, é, volta para ah, é? ah, o Ou daqui a pouco a gente é, cancelou. Eu só não sabia que tinha menos Chico. Ah, é, você não cara. sabia? Não, não, eu, ah, não, eu não, falei. não eu ah. Eu não estou ah, nela, não tá estou Estou Nem se Vocês têm 10 minutos para ficar essa discussão aqui. <risos> depois ele vai fazer a pergunta. Não, vou fazer a pergunta. Não, uma pergunta tem que ser feita. Vocês já sabem Responda todas as perguntas. Respondam em um minuto. Vocês já sabem todas as perguntas, e aí é outra pegadinha. Não, não é também. Se o vídeo ficar muito grande, não vai conseguir não editar. Não, não. não vai conseguir, que nem não vai dar minha não casa. Porque eu gravei, gravei, não deu para fazer depois. Pra... Então vai lá. Quem é o Magé? O Ricardo. Aceito, aceito com o maior prazer, não tem problema não. pra eu, nós. Eu tá bom. Qual é o apelido entre vocês? Ele não lembra. Ah, não é essa bom. pergunta não existe. Cada ele um não tem lembro. um apelido. Ah, li Ah, isso sim! Ah, é então, tá, isso sim, cada um tem um apelido. Então, o X é pra ele ser X na cama. Eu pensei que era um apelido geral, né? cada um tem. Lógico, Discord. Porque essa é fácil. O meu não era X. Não, você só de ah, era. Chico. Fran, Chico Qual era a brincadeira favorita dos caras? Eu quatro, foi, futebol Jogar bola <risos> E a Maria Pelé no gol, é. no gol não, no bola. Não, Maria não, Pelé no gol Não, não, não, não, que não, não peraí, era assim de costa e eu Henrique jogar um tijolo pra cima e sair correndo é. quem ficasse já não é da vida podia ter a sorte e o tijolo caia jogava mas jogava... de vez em quando ele caía na cabeça não não não jogava eu, eu chico eu chico, chico da e o nepo é pra para equilibrar e a dona Maria no gol era assim lá no sítio era assim qual a sua lembrança preferida com os seus irmãos uma carroça que claro. perdeu a roda. <risos> É, da carroça no meio da estrada de terra. <risos> Essa daí, não é? Isso é boa. É, da carroça é boa. É. Eu lembro e mais. Chegar boa. no claro. sítio claro. com a carroça e o, ca... e o cavalo era bom. Um Segurando a roda. É. A roda era aquela de, de ferro. ferro? De madeira. De madeira. Tinha um de, né? de ferro. Tinha um aro ar um ar de, de ferro. Saiu o aro na frente e caiu no pedal. Aí ele foi brincadeado lá. Eu era, era o show. piloto. Eu o era o piloto porque eu era mais velho, né? O aro passou na frente do burro, o o que, que é isso? Se <risos> a não devia estar atrás, o que está acontecendo aqui? Peraí, que a Olivia tem outra, outra lembrança. Outra lembrança era que a gente viajava junto e dormia todo mundo na perua. Aí já não lembro, aí você é... que é... lembra disso. Eu não dormia na perua. Tá lembrando de foto lá de, de, de... Ouro, fino. ouro fino. Ouro é. fino? Não era, no sul, né? Ouro Santa Catarina. Fino. Pouso Alegre? Nunca fui. Pouso Alegre? Você foi beber. Santa Catarina. Você beber. Não tinha nem estrada. Não tinha <risos> nem estrada para sul. Santa Catarina. Não, nunca, Desculpa, mas não tinha é estrada. Qual a comida que vocês mais gostam? Arroz com ovo. Frango. burro. Mas sim, carne sim. era gemada. Cranho, gemada. Não, não, cada um fala um. Eu, eu acho que era um frango, mas o um frango tinha só duas coxas e era ruins. Um Porque eu sempre Aqui era bom quando morria o bastante. O frango vermelho eu comi bastante. é. Um e aquele ovo instalado em cima do arroz quando punha? Não, ó. O é ovo cozinhava em cima do arroz. É oh, chique, que é Chique, esse ovo com Com ervilha. Com ervilha. Lingo é bom. língua, então, assim, língua. língua é bom. Cérebro frito? <risos> é verdade, Cérebro frito. Miolo, miolo, miolo. Miolo, miolo, é, miolo ou cérebro? Língua. Miolo. miolo, miolo é língua. E qual é, a comida língua. que menos gosta? Canja eu, eu não gosto, nem se me der no hospital eu vou comer, avisa o médico, avisa o médico, eu não vou comer. Pé de frango também eu gosto. Pé de frango a gente não come por causa de outro motivo, certo? Qual é o motivo? Que naquele meinho do pé do frango, para quem não sabe, ali fica todos os bichos... De Todos os galinheiros ficam naquele pezinho. Quando você está comendo aquele a pezinho. a é. Se tiver jeito. Quando você está comendo corta. pensando que é uma cartilagem gostosa, não. Aquela é tudo bicho. Não. Se tiver jeito, corta. Nossa. Não. Nossa. É, não mas, precisa mas, comer mesmo. Com que frequência vocês falam? Ah, pô. Uhum. É. agora. Menos o que devia. Menos agora. que devia. Mas agora com. Uma, ah, uma vez por semana. Tecnologia. É. Uma ah, vez é. por semana, cada 10 dias. Isso é muito bom. O Chico, é, mas eu não estou fazendo é. parte desse. É, é, é. Essa que o Chico não está. Essa quando o Chico não tá, falou. Ele bastante. É, é. Dentro que... do Chico, o resto esse fala grupo, uma vez por semana. Então, até que até desde ontem estão perguntando que hora que ele ia chegar fala, e ele mas não, mas não respondeu. É. respondeu entendeu? É, pergunta do ícone. Não é uma Só pergunta. Perguntou para ele. Não, tá legal. O que mais pergunta? No seu irmão. Nossa! Nossa. É a pergunta é com essa, a, não, a na, não, Na Olívia o é, é o cavanhar. Ah, não. Vocês ah, é. podem responder pera aí. Pera aí. É difícil, ah, cada um pode responder de isso. cada um. Nós estamos pensando. O Henrique, o mais gosto né, dele né, é o tamanho. Morro de inveja. É, careca, é, careca. É, é. O Ricardo é uma é frase, perdeu, perdeu, eu gosto Perdeu não, perdeu, mano. Perdeu, perdeu, se fala. Então, não, não. Uh, eu Nunca falei isso, não? Não, não. mas tem Boa, tá bom, tá bom. Eu acho que é a diversidade, eu acho que é a diversidade. O que eu mais gosto deles é cada um é diferente eu e o acho. respeito Nossa, Deus, fazer que cada um tem com os outros. Não. Você tem, vocês têm algum código entre vocês? código. Tipo. Não tem, só você que tinha que é a minha irmã. É, é, verdade. E o Chico sabia, né? Só os dois que nenhum, não, não. Só os dois que não sabiam. pensaram que os não sabiam. Jogamento. a frase. Fraco, não, o Chico é. passava o código pra mim não, não quando você estava lá no banco da Come, lá no quartinho namorando. <risos> não, no quartinho não, na ah, garagem. Que eu estava chegando lá. Código. E aí? Pode ficar mais código Pô, já vai pôr o código. O é, namorado, sem de é o código de assim, é que tinha sido. Aí amanhã a gente ir embora. embora. Quem é o mais preguiçoso ah, aí que você? É você? Eu não, eu não. Eu não. Eu não. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, tudo que a dona Orcília pedia, eu que tinha que fazer. Ricardo faz isso. Ricardo Ela só sabia ser Ricardo faz aquilo. Então não ia ser preguiçoso. Entendeu? Tudo era o Ricardo. Eu só lembro que... do nome é. do meu. Era eu eu o que ele falou Não, o Chico. chico. Não, não. Ele não, não. Chama não. Ricardo faz a isso, Ricardo faz aquilo. E Sério? até hoje eu sou meio obrigado mas a fazer. Mas eu era muito pequenininho, <risos> lavar ninguém, a louça, <risos> Hoje é a Sônia que pega. Não, é. Não, é, mas eu tenho que fazer, sou é diferente. Tá certo. Quem é o mais divertido? Não sei. <risos> Não. O Chico. O Chico. Eu me com o Eu me divirto com as besteiras que ele fala. Muito bem. Pode comprar o Chico. Eu me divirto com a terceira que ele fala. É mais divertido para nós. Para é. É. todo é. mundo. É. É. Não, só divertido. Não. Tá. O que é mais legal em ter um irmão? É divertido é. essas perguntas. É. é não ter irmão. O que é mais legal? De ter um irmão. irmão, De ter De irmão. irmão. Ter É ter mais irmão então. Eu acho que compartilhar e lembrar de essas coisas que só né? nós vivemos juntos, é. né? Como é. amigo e irmão. Eu acho que é uma, mais. é como falar, é uma linha fina entre amigo e irmão. Eu acho, eu acho não, tenho certeza absoluta. É, essa convivência nós cinco, né? É, eu tenho certeza absoluta que isso vai ficar para os netos, vai ficar para os nossos filhos, com certeza absoluta, entendeu? É, mínimo que a gente é, às vezes não consegue falar muito e se encontrar muito, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão vendo tudo isso aí. Sim, entendeu? É muito sério Então, é, mas é isso é importante mesmo, entendeu? Eu sinto Sim. falta. É, por isso que eu, eu forcei a barra um pouquinho o Chico. Eu vou ter duas, três horas com vocês no, no, no, no fim do ano. Né? Cada um tem o seu motivo. Então, nós temos um motivo, eu falei, cara, eu vou forçar um pouquinho que eu ia para minha do mesmo, pra comer com você, para brincar com você, para. A Sibeli, entendeu? Pegar no pé da Cibeli. Isso, pegar no pé da Sibeli. Eu sei que a Sibeli vai, vai, de repente, vai escutar isso aí e falar, mas claro. ele vai pegar no meu pé. Mas é isso que é importante, Sim. entendeu? Então Sim. a gente tem, tem, tem pouco tempo para ficar junto, então isso é importante. E essa convivência é convivência nossa. Eu convivo com muita gente dentro daquele condomínio, pessoas riquíssimas. Cada um está de um lado. Cada um está separado brigam por herança, brigam por qualquer coisa, é um absurdo. A gente não vai brigar por herança. Então, herança <risos> eu vou, é um absurdo. Eu vou contar um exemplo, e eu é que eu conto daquela quadra de tênis. Nós não brigamos por nada por herança, por muito. A gente falou que eu levei daquela casa. Eu levei uma jarra que eu dei para minha mãe. Eu lembro, vamos levar como recordação? Mas é isso que a gente fez. Cada um levou uma parte, mas a gente não tem, tem esse problema disso. Tem gente que briga demais, entendeu? por causa dessas Quem? coisas. Mas repartiu direitinho. Quem aprontava é mais? O Chico. Não. Eu? É eu. eu. eu, eu, eu. eu, eu lógico? Não, fala eu sério. sério. Eu? Sério. Eu, eu, eu, eu não fazia de errado. Sei que aprontava. Eu se era menorzinho, eu eu se não. escondia em qualquer eu buraco. E aprontava. Eu não, eu não. Até queimou a mão, né? O pé? Tem que aprontar. Que é quem é era é o mais certinho? Eu, então. Eu, eu, eu, era <risos> eu. eu, eu então, achava que era eu. Eu achava que era eu. Eu não fiz muita besteira, fiz. Será que quem era é o fez? preferido dos pais? Bernardo. Eu, Bernardo. Ah, ah, oh, da mãe, que é. era ele. O era Ah, é, é, eu acho que é, também é. tá certo. E os três somos é, três, três, três metralhantes. É, eu achei que, que era é você, viu, Ney? É, é tabela. Tá você é o mais novinho, achei que era o mais. Tem só sua. Mas é o, é o, é o neném da mamãe. Tem um é pai, pai e uma mãe, mãe só pode ter um preferido. Nós três não tínhamos mais pai e mãe pra ser preferido. Acabou. Então, aí chegaram. Eu, eu lembro, eu lembro na verdade. O Chico, inclusive, veio de Bada né? Vocês sabiam. Nossa! É, tem essa história. Dona Dona. Não, Fala na foto e Dona Cecília, que é Cecília. Você, que... Isso. Falando nisso, ah, Dona Cecília já é morreu? Eu acho que não, não sei. Não tá sei. Por aí. Bom, não. Quem é colocado era o Henrique. Última pergunta. O último benefício. Sonho para realizar juntos. Viajar junto, todo mundo. Isso, também. É uma Gostaria boa. imensamente de viajar. Um cruzeiro fechado. Não sei, ah, qualquer não lugar. Não precisa. Qualquer lugar, uma Vai semana. Vai que por é isso, a gente nunca aceitou um lugar vem <risos> junto. Né? Uma semana não, já fomos juntos, sim. Mas não assim, uma semana no hotel e Foi ficar, um de curtir, entendeu? Tomar café da manhã junto, almoçar e. Uma semaninha estava bom. Eu acho que seria legal. Acho que a gente consegue fazer isso ainda. Consegue. Ou na Europa ou. Eu acho eu que continuar mais uns 20 anos. Esses 5. <risos> <esses risos> <esses risos> eu tô velhinho. 63 por 3 é Um belo sonho. 20, mais 20 anos? Mais 20 anos. Ele estaria com 84. E Eu 83. Eu não aguento. Tá bom, né? eu já não, não saberia fazer conta. Eu Exato. 83 tá bom. Acabou? Eu nem passei muito tempo aí. E eu quero só registrar aqui o meu agradecimento <risos> por vocês. Acabou. Oh, ah, muito ah, rápido. Ah, Desculpa aí. <risos> por vocês. Ele está falando ali. Porque a, a vida de vocês em todos os aspectos foi e tem sido para mim, por exemplo, que não sou é, da família gerada, mas fui, fui adotado. De, e é muito legal ver a forma como vocês uh, se relacionam. É realmente muito legal. E fica aqui o agradecimento por vocês terem atendido até esse, esse questionário, que vai, vai render muita coisa, tenho certeza. E, Próximas e, perguntas, e, mandam para mim, viu? E, né? vai, e vai gerar é, valor para a vida sua, de vocês e dos seus descendentes. É isso aí. Parabéns para todos vocês. Obrigado. Muito, obrigado. obrigado. Tchau. muito bom, muito tchau. rápido. Muito rápido. É, então, <risos> só para começar, pra vocês perderam o mesmo. Não doeu. Não doeu.